Ok, então, boa noite. Aqui é mais uma atividade do Centro de Cultura Esperança Vermelha. O tema dessa noite é até onde a direita irá para tentar impedir o retorno de Lula. Em novembro de 2015, vários de nós participamos de uma atividade promovida pelos sindicalistas do Partido dos Trabalhadores e nessa atividade estava presente o presidente do Instituto Lula, o Paulo Okamoto, militante petista e militante metalúrgico de há muitas décadas, pessoa extremamente bem informada, que naquela ocasião, novembro de 2015, nos disse que ele considerava impossível que houvesse ousadia, que houvesse coragem da parte dos que gostariam de fazer isso, no sentido de prender o Lula indiciar o Lula, processar o Lula. Alguns meses depois, nós todos assistimos à é, condução coercitiva do ex-presidente Lula e há muitas pessoas que sustentam que o propósito original do juiz Moro era que essa condução coercitiva levasse o Lula até Curitiba. Mas como houve uma reação imensa, é, o ex-presidente foi é, ouvido no aeroporto de Congonhas, que já era algo estranho e que reforça a tese de que eles tinham sim a disposição, a coragem, a ousadia de tentar atacar o ex-presidente Lula. Muito bem, hoje, tantos meses depois, já passou a hora das pessoas que tinham ilusões perderem essas ilusões. Ficou bem claro agora no dia 14 de setembro de 2016, já depois do impeachment sem crime de responsabilidade, que o ex-presidente Lula converteu-se no principal alvo da direita brasileira e que essa direita brasileira tem dentro dela setores dispostos a tudo para alvejar o ex-presidente e impedir que ele possa disputar as eleições presidenciais de 2018 e, ganhando as eleições, retornar à presidência da República. Nós vamos apresentar aqui para vocês é, três indícios, né, provas, se vocês quiserem usar as palavras que reforçam a nossa convicção de que é essa a disposição de uma parte importante, dessa coalizão que praticou o golpe e que continua operando no sentido de alvejar o ex-presidente Lula, alvejar o PT e, através deles, alvejar o conjunto da esquerda brasileira. A primeira, entre aspas, prova disso é o próprio senhor Delton Dalenhol, Não confundir com outros nomes que têm esse tom de xarope, no dizer de um humorista brasileiro. Né? No dia 14 de setembro, o senhor Delton Dallagnol, protagonizou um espetáculo que foi bastante satirizado porque ele fez uso de um powerpoint e fez uso de uma linguagem muito idebólica, mas, nesse episódio o senhor delta Galanhol apresentou uma denúncia contra o ex-presidente Lula essa denúncia envolvia dois elementos ele denunciava o corrupção passiva e denunciava por lavagem de dinheiro, disse o senhor Delton Dallagnol, parte de uma equipe de procuradores que é composta por 10 homens e 3 mulheres, 13, essa denúncia acusava o ex-presidente Lula de corrupção passiva, argumentando que em três contratos firmados pela OAS com a Petrobras, teria havido uma propina de 87 milhões, dos quais 3 milhões e 700 mil teriam sido destinados por diversos canais ao ex-presidente. E também a denúncia ou acusa de lavagem de dinheiro. Essa lavagem de dinheiro se materializaria no famoso triplex do Guarujá e também nos gastos que a empreiteira teve para acomodar, acondicionar num depósito, aquele conjunto de bens que o ex-presidente Lula recebeu durante oito anos de mandato. Presentes, documentos, coisas que a legislação atribui a ele a obrigação de guardar, mas a mesma legislação não diz a ele como fazê-lo. Parênteses, como todos sabem, o ex-presidente Fernando Henrique, ainda no exercício da função, realizou uma reunião com empreiteiros no... Palácio, onde conseguiu promessas e depois conseguiu as doações dessas empreiteiras para financiar o Instituto Fernando Henrique Cardoso, que como todo mundo sabe, não é alvo de nenhum tipo de investigação da parte da Operação Lava Jato, e muito menos o senhor Delton Dalagnol. Muito bem. Essa denúncia, feita no dia 14 de setembro, pode ou não ser aceita pelo juiz Moro. Juiz Moro aceite, ele estará indiciando o ex-presidente. A revista Veja, segundo o passo aqui da nossa conversa, a revista Veja dessa semana, ela perpetrou mais uma daquelas capas horrorosas de mau gosto gráfico e que revelam um pouco a mente doentia dessa empresa comandada pelos Tívita em sociedade com uma empresa sul-africana, com laços antigos, com um apartheid, essa capa doentia em que aparece o rosto do ex-presidente derretendo, ela contém uma descrição muito detalhada da denúncia feita pelo senhor Dallagnol e uma tentativa de lavar essa denúncia que a própria revista alega, aliás, que foi um espetáculo que fere a credibilidade da própria denúncia. Ou seja, a denúncia feita por Dallagnol contém um núcleo, que é uma acusação, que o ministro do tá Supremo Tribunal Federal e outros tantos admitiram é, ser muito estranha, e contém toda uma uma embalagem cheia de acusações violentas que não estão feitas por escrito. E a revista Veja faz questão de separar essas duas coisas, deixando claro o objetivo deles, ao dizer também, entre aspas, o mito Lula pode estar começando a derreter. Muito bem. A revista nos informa, uma espécie de serviço, que há contra o ex-presidente cinco processos em curso. Diz a revista que, num desses processos, o ex-presidente já é réu. Diz a revista que esse processo que o ex-presidente já é réu tramita na Justiça Federal, Distrito, na Justiça do Distrito Federal, e ela tem como base as acusações de uma delação premiada feita pelo ex-senador Neusílio Amaral, dizendo que o ex-presidente Lula teria estaria vinculado, teria pedido a ele que intercedesse junto ao senhor Nelson Cerverol. Além disso, o, diz a revista Veja que o ex-presidente Lula também é denunciado em um caso, esse ao qual nós já fizemos referência, protagonizado pelo senhor Delagnol, e além disso ele seria investigado em três outros casos, que ainda não foram objeto de denúncia e muito menos de indiciamento. Os casos, segundo a revista Veja, são o famoso caso do sítio de Atibaia, a acusação de que o Instituto Lula barra a empresa ILLS, que é a empresa através da qual o ex-presidente vende palestras, faz publicações e faz atividades remuneradas. Seria, na verdade, uma cobertura para uma atividade ilícita e também haveria uma investigação sobre as viagens internacionais feitas pelo ex-presidente Lula. Segundo essa investigação, essas viagens teriam como objetivo fazer tráfico de influência internacional. Ou seja, a revista nos oferece um menu de todas as acusações que são feitas contra o ex-presidente. A terceira base, o terceiro elemento que nós recomendamos a todos lerem, é esse folheto que eu tenho aqui em minhas mãos, intitulado A Caçada Judicial ao Ex-Presidente Lula". É um folheto publicado pelo Partido dos Trabalhadores, que chama a atenção que o ex-presidente tem 40 anos de atividade pública e que ele vem sendo, desde outubro de 2014, algo de uma verdadeira caçada judicial. Vou ler pequenos trechos aqui dessa publicação, que ela pode ser é, encontrada na internet. Né? Diz essa publicação, nem mesmo os réus confessos da Operação Lava Jato, que negociam benefícios penais e financeiros em troca de acusações a agentes políticos, ousaram apontar a participação direta ou indireta de Lula nos desvios da Petrobras. O folheto ainda faz uma lista dos direitos que foram violados. Os direitos do ex-presidente Lula que foram violados ao longo desses dois anos, outubro de 2014, setembro de 2016. Vou lê-la, vou ler a lista, porque ela é algo explicativo. O direito a tratamento imparcial e a presunção da inocência. O direito ao juiz natural e ao promotor natural. O direito à ciência de inquéritos e do acesso pleno aos autos que chegou a ser reconhecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O direito ao sigilo das comunicações com os advogados, que chegou a ser reconhecido pelo ministro Teóri Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. O direito ao sigilo das comunicações telefônicas, também reconhecido pelo ministro Teório. O direito à preservação do sigilo de dados pessoais, fiscais e bancários, confiados a agentes de Estado e à Justiça. O direito de não ser indefinidamente investigado, além dos prazos legais ou razoáveis, para apresentação de denúncia ou arquivamento de feitos. O direito à privacidade e à preservação da imagem, previstos no artigo 5º da Constituição do Brasil. O direito de resposta dos meios de comunicação. O direito público de exercer função pública, para a qual sempre esteve apto, negado por decisão individual do ministro Gilmar Mendes, do STF, e até o direito de ir e vir, sem que houvesse decreto de prisão e sem hipótese prevista em lei para sua condução coercitiva em 4 de março de 2016. Veja que é uma lista alentada de direitos que o ex-presidente Lula tem, segundo a Constituição e a Lei Brasileira, e que lhe vem sendo negados desde outubro de 2014. Esse folheto também aponta dados que mostram, palavras do folheto, Existe um tiro ao alvo judicial contra o ex-presidente. Cita-se aqui: três inquéritos abertos por procuradores federais do Paraná por supostas e inexistentes alegações referentes a imóveis que Lula não possui, palestras realizadas conforme a lei, etc. Uma ação penal referente aos mesmos fatos, proposta por promotores do Ministério Público de São Paulo. Um inquérito aberto por procuradores federais de Brasília sobre as viagens internacionais do ex-presidente, um inquérito do Procurador-Geral da República para apurar fatos relacionados à Operação Lava Jato, uma ação penal proposta pelo Procurador-Geral da República referente à suposta e inexistente tentativa de obstrução da Justiça, um inquérito de Procuradores Federais de Brasília para investigar a suposta e inexistente vantagem de um dos filhos de Lula na tramitação de medidas provisórias aprovadas pelo Congresso. Três inquéritos policiais abertos pela Polícia Federal em Brasília e no Paraná. Duas ações de fiscalização da Receita Federal que nada encontraram de irregular no Instituto Lula e na empresa LILS Palestras. Quebra de sigilo fiscal e bancário de Lula, do Instituto Lula, da LILS Palestras e de mais 12 pessoas e 38 empresas de pessoas ligadas ao ex-presidente quebra de sigilo telefônico e das comunicações por internet de Lula, de sua família, do Instituto Lula e de diretores do Instituto Lula. Até mesmo os advogados de Lula foram atingidos por essa medida ilegal. 38, 38 mandatos de busca e apreensão nas casas de Lula e de seus filhos, de funcionários e diretores do Instituto Lula, de pessoas ligadas a ele, executadas com abuso de autoridade, apreensões ilegais, e sequestro do servidor de e-mails do Instituto Lula. Essa relação é impressionante, qualquer pessoa que esteja ouvindo deve estar pensando a mesma coisa que eu. Ou seja, é uma bateria, às vezes com as mesmas acusações, feitas pelos mesmos agentes, com o objetivo de tentar achar alguma coisa e, claro, se você não acha nada, não importa tanto assim porque, havendo convicção, tudo está resolvido. Né? Ele se informa ainda nesse folheto que nesses últimos 12 meses, ou seja, setembro de 2015 até agora, Lula prestou cinco depoimentos à Polícia Federal e ao Ministério Público e apresentou informações por escrito em dois inquéritos. Note que é um esforço violento que, segundo essa publicação, é vinculado ao fato de que não podem derrotá-lo nas urnas, então ele deve ser perseguido. O ex-presidente vem recorrendo à justiça seguidas vezes. Esse mesmo folheto informa que, em reação às arbitrariedades que ele tem sofrido, o ex-presidente entrou com seis queixas-crime, seis interpelações judiciais, nove ações indenizatórias por danos morais, cinco pedidos de inquéritos criminais e formulou duas solicitações de direito de resposta, uma das quais foi atendida e outra contra a TV Globo ainda tramita na justiça. E por fim, esse folheto muito didático, que eu insisto, as pessoas podem acessá-lo pela internet, em pt.org.br, a Caçada Judicial ex-presidente Lula, esse folheto resume o seguinte. Lula entrou e saiu da Presidência da República com o mesmo patrimônio imobiliário que possuía antes. Apartamento no Guarujá. Lula não é e nunca foi dono do apartamento 64. Sítio em Atibaia. Lula não é e nunca foi dono do sítio Santa Bárbara. Palestras de Lula. Desde que deixou a Presidência da República, Lula fez 72 palestras contratadas por 40 empresas do Brasil e do exterior recolhendo impostos por meio da empresa LILS Palestras. Dessas 40 empresas, 8 foram investigadas na Lava Jato. 32 não foram investigadas na Lava Jato, não tem nada a com a Lava Jato. Entre essas 32, existe uma empresa de nome Infoglobo. E se cobrava por essas palestras o mesmo valor, não importa qual empresa fosse, se cobrava o mesmo. Doações do Instituto Lula. Todas as relações feitas por pessoas e empresas conforme a lei registradas na Receita Federal. Acervo presidencial, como eu já expliquei, a lei estipula que o ex-presidente deve guardá-lo e não dá os meios para tal. Obstrução de justiça, o ex-presidente, o Instituto, o PT já negou, repitou, recusou todas as acusações feitas numa delação premiada por aquele cidadão chamado Delcídio Amaral, ex-senador petista, ex-filiado ao PSDB e reconhecida e comprovadamente um dos patronos do processo de corrupção da Petrobras, na época em que ele era diretor de gás da Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso. Pois muito bem, esse resumo feito até agora, do que foi publicado, por este folheto, na revista Veja e na denúncia feita pelo senhor Dallagnol, é, nos permite responder até onde eles podem chegar, até onde eles vão chegar, até onde eles querem chegar, até onde eles vão tentar chegar nessa rotina de ataques do grupo. Primeiro, o desgaste: o desgaste emocional, o desgaste político, o desgaste físico e material causado por essa sequência imensa de ações da Polícia Federal, do Ministério Público, na Procuradoria, do Supremo, etc. Isso provoca um desgaste emocional evidente ao ex-presidente Lula, tanto pelo que é feito contra ele, quanto pelo que é feito contra os familiares. Um desgaste político que é percebido por qualquer pessoa na rua, quer dizer, uma parte da população brasileira vai sendo acostumada a identificar o nome do ex-presidente Lula, a ideia de crime, Há um desgaste físico, por todo o esforço que isso provoca, e há um desgaste material, porque defender-se contra essa bateria de ataques implica em ter advogados, implica em ter gastos, implica em ter gasto de tempo, viagens. Tempo, por exemplo, que lhe seria muito útil fazendo campanha hoje. Há é, questão de dias, eu respondi uma entrevista ao jornal Diário do BBB, em que o jornal cínicamente perguntava onde está o Ludo que não está envolvido nas campanhas municipais? Bom, uma das coisas, uma das respostas é estar tendo que responder a este tipo de ataques. Portanto, o primeiro objetivo, evidente, é o desgaste que causa esse tipo de operação. O segundo objetivo é a inabilitação. Há um claro propósito, não apenas de denunciá-lo, mas também de indiciá-lo e também de condená-lo de forma que ele seja judicialmente proibido de disputar eleições. Nós vamos saber a qualquer momento o que o juiz Moro vai fazer. Está nas mãos do juiz Moro aceitar ou não a denúncia do senhor Dallagnol. E notem, os que estamos ouvindo, é, provavelmente como pode um juiz aceitar aquele imenso é, é, bordel de besteiras que foi apresentado pelo senhor Dallagnol problema, e esse é o detalhe sutil, é que o juiz Moro, se aceitar, aceitará aquilo que está por escrito na denúncia. E aquilo que está por escrito na denúncia não é o que o senhor Delanhol falou. A acusação, por exemplo, de ser comandante de um processo de corrupção, não está por escrito. Não foi feita a acusação óbvia de formação de quadrilha. Seria óbvio fazer isso, porque se ele, na entrevista coletiva, afirma que o ex-presidente foi comandante, bom, formação não, não há isso no pedido do indiciamento. Ou seja, se criou um cenário público para causar desgastos, mas existe uma peça muito simples, baseada em convicções, não em provas, que o juiz Moro pode ou não aceitar e aceita indiciamento e, eventualmente, condenação, se atingiria, então, o segundo objetivo deles, que é a inabilitação do ex-presidente. Uma terceira, um terceiro objetivo possível é a prisão. Nós já tivemos um ensaio disso na condução coercitiva. Notem que a prisão é uma alternativa muito perigosa para os autores dessa maluquice, porque isso certamente causaria uma reação internacional e nacional muito forte. Mas, como o objetivo de impedi-los de escutar as eleições, talvez não necessariamente eles precisem chegar a esse ponto. E, por fim como produto final disso, a cassação da legenda do Partido dos Trabalhadores, que, é sempre bom lembrar, faz parte do tripé, primeiro caçar o mandato da ex-presidenta Dilma, que era o elo mais fraco, em seguida alvejar o ex-presidente Lula, pelo potencial que as pesquisas demonstram dele disputar a eleição de 2018, e finalmente caçar a legenda do PT, sobre acusações que já vem sendo construídas na opinião pública. Novamente, muita gente de boa fé é, disse que essas acusações não têm perna em cabeça. Bom, mas também não tinha perna em cabeça as acusações feitas com o objetivo de caçar o mandato da ex-presidenta Dilma. E apesar de todo mundo naquele Congresso saber que aquelas acusações eram absolutamente sem perna em cabeça, foi com este pretexto legal que se praticou aquele crime que foi a cassação. E, portanto, é perfeitamente possível, nesse teatro de absurdo que a gente está, que não só o ex-presidente Lula, mas também o PT sejam vítimas dessa operação que cria, na opinião pública, um sentimento e depois justifica isso do ponto de vista legal com alguma tecnicalidade. Contra o PT. notem, quando se fala, como falou o senhor é de formação de quadrilha, quando se fala de chefe de organização criminosa, bom, quem é a quadrilha, quem é a organização criminosa, é evidente que o alvo é o Partido dos Trabalhadores, e vai se criando um ambiente cujo objetivo pode ser a cassação do partido. Lembremos-nos que nós vivemos no Brasil, onde no ano de 1947, o Partido Comunista do Brasil teve a sua legenda cassada, com base numa acusação de que ele seria a representação local de uma organização internacional, o movimento comunista internacional, por 3 a 2, foi cassada a legenda do partido, do Supremo Tribunal Federal da época. E, em seguida, o Congresso caçou o mandato dos parlamentares comunistas, e uma das consequências disso é que vários dirigentes do partido foram obrigados a entrar na clandestinidade entre eles, Luiz Carlos Prestes, principal figura pública do Partido Comunista, senador da República, que foi obrigado a passar uma década na mais absoluta clandestinidade, sob pena de ser preso. Então, notem que esse é um país onde esse tipo de barbaridade já ocorreu e onde a elite brasileira já demonstrou várias vezes que é capaz de fazer qualquer coisa. Bom, como eu falei antes, tem setores da sociedade que de boa fé se perguntam se o PT, ao fazer toda essa é, resposta que eu li aqui, não estaria no fundo achando que os atos do ex-presidente Lula ou de qualquer pessoa do PT estariam acima da lei, de forma alguma. A resposta que nós podemos dar a isso é que, pelo contrário, é, não se está aplicando a lei. Não é que se reclama da aplicação da lei contra o ex-presidente Lula ou contra o PT. Pelo contrário, o que se reclama é que não se está aplicando a lei. Há uma partidarização evidente, uma tucanização, tá certo? Da Polícia Federal, do Ministério Público, da Procuradoria Geral da República e da maioria do Supremo Tribunal Federal, que estão sendo partidarizados com o objetivo de alvejar o Partido dos Trabalhadores. E uma prova muito clara disso é que está sendo feita uma condenação antecipada sem provas, baseado em convicções, uma condenação na opinião pública. Uma condenação que não é extensiva a casos comprovados de corrupção praticados por próceres de outros partidos. O famoso mensalão do cano, que segue de maneira lenta, segura e gradual, rumo ao esquecimento, até casos recentes, como o famoso helicóptero. Existe também parte é, da sociedade, uma parte da esquerda brasileira, que por ser antipetista, por fazer crítica do PT, muitas vezes afirma, como eu li recentemente num texto de um ex-dirigente do PSTU, hoje dirigente de uma organização chamada MAIS, é, um texto cuja síntese pode ser, estão colhendo o que plantaram. Né? É, os que alegam isso, muitas vezes cometem o um equívoco, de achar que o PT, o ex-presidente Lula né, estariam sendo atacados pelos seus defeitos, quando a verdade é exatamente o um oposto. A elite brasileira ataca o ex-presidente Lula pelas qualidades, por aquilo que ele representa como expressão da classe trabalhadora, por aquilo que ele representa como tendo sido porta-voz e depois instrumento, enquanto presidente da república, de um conjunto de políticas que a elite brasileira engoliu a contragosto em alguns momentos e, quando teve a oportunidade, se organizou para eliminar. Evidente que tanto o ex-presidente Lula quanto o PT cometeram uma série de erros políticos que são objeto e podem ser objeto de crítica, como também é evidente que o ex-presidente Lula tem dito e repetido várias vezes aquilo que hoje foi dito por um colunista chamado Celso Barros: o fato de ter havido uma alternância. O fato do PSDB ter perdido o posto para o PT, o fato do PT ter governado o país por três mandatos completos presidenciais, acabou servindo para o fortalecimento dos instrumentos de investigação, que hoje se voltam contra o Partido dos Trabalhadores. Portanto, ao contrário do que possa parecer, em várias das vezes que o ex-presidente se defende, não há nenhuma intenção de se manter acima da lei. Pelo contrário, a intenção sempre tem sido de que se investigue o que houver para ser investigado, mas que não se condene baseado em convicções, como o procurador Delaniol eh, afirmou clareza. Eu encerro aqui essa exposição sugerindo aos eh, que estão nos assistindo que leiam o insuspeito Fernando Henrique Cardoso na insuspeita revista Quanto É, quer dizer, Isto É, certo? <risos> É, a revista, quando é, quer dizer, isto é, dessa semana, publica uma entrevista com o senhor Fernando Henrique Cardoso, que todos devem lembrar, foi presidente da República entre 1995 e 2002. A revista o apresenta como um analista desapaixonado, certo? Alguém, tanto comprometido com a objetividade dos fatos, não com uma visão partidária. E ele faz algumas afirmações muito úteis para participar dessa discussão. A primeira delas é implícita. Ele recomenda ao golpista Teve que haja como Itamar. O que fez Itamar? Itamar governou o país, mas, dados os vínculos dele com o Bolo, ele era obrigado a projetar alguém do seu ministério que pudesse ser o portador das boas novas. E esse alguém poderia ser depois presidente da República, como foi o próprio Fernando Henrique. Ele indiretamente sugere a Temer que ou faça ele mesmo isso, mas como é muito difícil, que encarregue alguém do seu ministério para dar as boas novas, mostrar o caminho da esperança e, quem sabe, ser candidato em 2018. Fique imaginando se o ex-presidente pensa que o senhor Serra é capaz desse prodígio, ou se ele tem outra pessoa em mente. O ex-presidente Fernando Henrique também assaca a seguinte expressão na entrevista dada a Esquadrão: abre aspas, nunca houve tamanha extensão de malfeitos com a benção do governo. Fecha aspas. Ou seja, ele embarca nessa teoria do nunca antes na história desse país houve tanta corrupção. É, o ex-presidente deve certamente estar esquecendo do ocorrido na sua gestão como presidente da República com um o escândalo, para ficar só nesse caso, das privatizações. Mas o que impressiona é, além desse esquecimento, que ele afirma que o golpista Temer é uma ruptura com isso. Quando até os minerais sabem do envolvimento profundo do PMDB... E do golpe de extratégia com N casos de corrupção, não de agora, mas de há muito, muito, muito tempo atrás. E o ex-presidente ainda tem a cara de pau de dizer que no ranking da corrupção viria em primeiro lugar o PT, depois o PP e depois, depois o PMDB. Eu recomendo a quem está nos assistindo que busque a lista de pessoas que foram proibidas de concorrer às eleições por conta da ficha limpa e verifiquem qual é o ranking que é público, notório e confirmado. E verifiquem também quantas são as pessoas do PT que foram submetidas à acusação empresas e quantos integram outros partidos. E por final, isso que eu vou agora falar é o mais importante, o ex-presidente Fernando Henrique disse que o PT se complicou, fecha aspas. E se complicou, sabem por quê? Porque, segundo o ex-presidente, o PT manteve a visão antiga da esquerda, a ideia de hegemonia. E a ideia de hegemonia conduz a uma alma que não é democrática, porque separa as pessoas em bons e maus. Para a tristeza do nosso companheiro Tarso Genro, o ex-presidente Fernando Henrique disse que está de acordo com o Gen, tá certo? está de acordo com a necessidade do PT é, se reciclar, se refundar, etc. É um, é, uma, um acordo desse tipo com o ex-presidente Fernando Henrique deve levar o nosso companheiro Júnior a refletir sobre certas expressões que ele usa que são bem ao gosto de figuras como Fernando Henrique. Mas voltando a Fernando Henrique, ele afirma que o problema do PT, vejam que curioso, é ter mantido uma visão antiga de esquerda. Visão antiga de esquerda, que na opinião dele separa as pessoas em bons e maus. É, notem que essa noção tem um corolário. Ele afirma, o PT passou a amar o poder mais do que amava as pessoas. Veja, é curioso essa frase, esse raciocínio todo. Em primeiro lugar, porque se há alguma coisa que, que o Partido dos Trabalhadores pecou profundamente esses anos todos, foi que não ter efetivamente disputado o poder. Se o Partido dos Trabalhadores tivesse efetivamente disputado o poder os meios de comunicação nesse país seriam mais democráticos, o parlamento teria sido democratizado graças a uma reforma política, o poder judiciário estaria sob efetivo controle democrático da população, os aparatos de segurança não seriam, como são hoje, colonizados por coxinhas, como são, e assim por diante. Não, não houve, de fato, na postura do PT, uma conduta de disputa do poder. O PT chegou ao governo, governou e manteve, ou deixou que se mantivesse, o poder, no poder, controlando instrumentos de poder, os partidos, os políticos, os setores ligados à classe dominante. E no exercício do governo, em especial em comparação com o governo Fernando Henrique, embora ao longo das gestões Lula e Dilma, como o próprio Lula disse no discurso que ele fez dia 15 de setembro, os empresários tenham lucrado muito, é fato público e notório que as condições de vida do povo brasileiro melhoraram. E se isso não pode ser classificado como amar as pessoas, em comparação e em contraposição ao que foi feito no governo Fernando Henrique, que as condições de vida pioraram, eu não sei direito qual é o conceito que o ex-presidente tem do que seja amar. Mas, de toda maneira, o mais curioso isso tudo é a ideia de que, o PT manteria a visão antiga da disputa de hegemonia. É curioso, porque, de fato, se há algo que caracteriza esse momento que nós estamos vivendo, é que a direita pratica contra a esquerda em geral, contra o PT em particular, e contra a pessoa do Lula especificamente, uma brutal campanha de demonização e este cidadão, absolutamente cara de pau, chamado Fernando Henrique disse que o PT teria errado por adotar uma visão que, na opinião dele, separa as pessoas em bons e maus, quando, na verdade, é exatamente essa demonização que vem sendo praticada em larga escala pela direita contra a esquerda. Como pode constatar qualquer pessoa saindo na rua? Como pode constatar qualquer pessoa que viu a sessão do impeachment onde, como falou a senadora Valência Graciotin, enquanto que os defensores da presidenta Dilma mantinham a calma e a compostura, aqueles que queriam o impeachment estavam muito perto de ter uma crise e com sintomas muito grandes de hidrofobia, se a palavra não me escapa. Por fim, para concluir então essa exposição, a gente pode... É, tem muita é, clareza em dizer que a direita brasileira ela tem uma disposição muito firme de chegar até onde for necessário para inabilitar o ex-presidente Lula e impedir que ele jogue um papel decisivo na política nacional. Eles estão tão dispostos a isso que o caminho que eles adotaram termina por criminalizar o conjunto da atividade política. E com isso eles vão preparando o terreno para uma solução que pode ser de dois tipos. Ou bem a tradicional solução tão comum nesse país, que é um regresso de governos de tipo ditatorial, ou bem aquilo que o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia, golpista, confesso, dá a entender na entrevista que ele concedeu a, também à a revista de Beijo dessa semana onde ele diz, com outras palavras, que se o governo Temer não se sair bem, o desfecho pode ser a, o surgimento, fora do sistema político, de um, abre aspas, salvador da República. Então é frente a isso que nós estamos, uma operação de demonização contra o ex-presidente, uma disposição de tirá-lo do jogo, e se eles tiverem êxito, podem, junto com isso, causar uma tal destruição, no ambiente político do país, que as consequências podem ser muito mais profundas do que eles próprios imaginam.